Ora, muito boa tarde, uh, bem-vindos aqui à sessão tarde do de, de, de evento Post-Human Corporealities Corporealidades Pós-Humanas, edição 1. E vamos então fazer aqui uma, uma oficina de por mim, Isabel Valverde, de introdução ao sistema mock uh, que é, neste caso é o sistema uh, OptiTrack Motif. Uh, a marca, não é? Uh, e temos tenho comigo o Ney que é o técnico que vira para cá. O Ney é, é o técnico aqui da UVPA na dança que tem apoiado e, e também uh, trabalhado também trabalha com o sistema. Uh, é uma das únicas pessoas que sabe trabalhar com o sistema. Para além de mim, e, e temos também a. Uh, para já, pode ser que venha mais alguém, uh, a Natália Vasconcelos, que é bailarina de, de clássico e vai, vai fazer de demonstração, vai fazer a captura, ela já tem os pontos, a gente já vai falar sobre isto. Então, uh, nós vamos fazer com que uma sessão, como começar como fazer essa sessão de captura de movimento. Uh, como vocês não sei se sabem, Portanto, este é um sistema que é utilizado agora frequentemente nos filmes de anim... que integram animação, como o Avatar, o Planet of the Monkeys, não é? uh, e muitos outros, não é? que integram quer animação, quer mesmo uh, cinema, uh, como normalmente o conhecemos. Então eu vou passar, uh, e peço já para já desculpa de realmente o atraso nesta sessão. Um, portanto, nós lançámos já o, o aplicativo do Motive uh, Para a, portanto, conectar todo o sistema de câmaras que temos aqui Vocês, Eu vou dar aqui uma girada para perceberem aqui a, a sala com as câmaras São 18 câmaras São 18 câmaras aqui à volta Temos agora uma calha que liga, elas estão todas ligadas e, portanto, conectam com o computador e, basicamente, estas câmaras não é, tão dispostas de uma forma a abarcar todo o espaço aqui da sala, ou o espaço que for, de uma forma a uniforme, e vão captar o movimento, então, da pessoa a partir dos marcadores com aquelas bolinhas que ela tem a pessoa fica no, uh, nas articulações especialmente e transformam portanto esse, esse seu movimento no, do corpo numa movimento do personagem virtual ou de um personagem de, em num mundo tridimensional é? 3 D uh, eu não vou falar na, portanto depois das aplicações de, que terá mas, neste caso, este é o laboratório MoCAP da UFBA, da Escola de Dança, que eu, tanto comecei a coordenar eh, o novo laboratório com o meu pós-doutorado, aqui, eh, que começou em julho de 2016. Anteriormente já tinha sido instalado pelo Ivan, o, um, um técnico, portanto, do próprio eh, empresa do equipamento. Ivan, como se chama o apelido dele, Ivan, ele é mexicano, portanto, ele veio aqui e teve a, exatamente a introduzir uh, o sistema e fazer a instalação e ensinou uh, como trabalhar. E eu vim posteriormente, eu já tinha trabalhado, portanto, Ivan flores Ivan Flores, então eu já tinha trabalhado anteriormente, do, quando do meu pós-doutorado, na Universidade da Califórnia e em Irvine eles tinham um sistema destes, destes e era o Vicon e então eu, eu tinha a disciplina ligada a um, um novo programa de videojogos um, Game Studies e então eu tive essa oportunidade, isto portanto, foi já em 2003 e eu continuei a trabalhar com o, este equipamento também em Portugal na Universidade de Lusófona que era a única universidade na altura em 2004, depois de 2005 a, a integrar um, na escola na universidade então vou passar então a, nós vamos começar então por fazer a calibração do espaço que portanto vai mapear todo o volume que vai vai ser depois preparado para a captação, se nós não fizermos esse mapeamento portanto não vai não um, acontecer captura nesse no espaço não é tem que haver essa calibração e esse mapeamento do espaço então nós vamos passar essa calibração eu peço ao Ney então para colocar preparar portanto, temos que pôr num layout ou seja numa numa uma forma visualização desse uh, dessa fazer essa essa calibração, vamos no, no uh, estado de calibração, vocês veem ali, aparecem as câmaras todas e aparece em cima o espaço uh, 3D, Com as câmaras estão todas alinhadas, que elas ainda não estão calibradas, portanto elas depois vão aparecer como estão aqui no espaço, portanto a localização que estão no espaço. Portanto, nós vamos uh, começar com a calibração... E não, é só, portanto, um, clicarmos no Start winding, Unding Então, Start winding. e Unding tá, tá, vai, e vai salvar o projeto Está aparecendo um bocadinho Salva o projeto Continua Não, tem o time marcador, não é? É isto aqui Ah, o Vamos ter que tirar aqui o, o computador Porque qualquer coisa de metálica Vai Vai interferir Portanto agora também vamos voltar aqui para o espaço Para ver esse mapeamento Então Parece... Já é, coisa. é este isto aqui, não? É pronto, saiu. Tá é interfere, assim. ah? para, para. Portanto, temos que tirar todos os pontos então, que estão à parcena. É não. Eu saio. Pronto, neste caso qualquer interferência uh, vai uh, complicar a situação da calibração. Portanto, eu, neste caso era a própria Natália que estava já com os pontos, ainda que estivesse um pouco fora do espaço, mas a estava apanhando. Portanto, a já tenho que fazer essa. Agora está-me a apanhar a mim, mas pronto, as coisas a, a refletir. Uh, e então, então vamos então começar o Anding. Onde é que está o, o outro? Isso. E temos este.. esta vara que então vai mapear, vai começando a aparecer, vira ali, vira. Uh, não vai ser aqui. Uh, Ney. Para se ver aqui, é, e pode pôr aquilo em grande, tirar ali um. É só mudar, não é só mudar para ali. Portanto, temos aqui para se ver melhor. Isto é grande. Para se ter uma ideia, vai portanto, mapeando este espaço, nós temos que fazer assim já em de ouro, à volta do espaço todo para ir já passando todo o espaço de calinação. Isto temos aqui ficar aqui alguns minutos para termos valores realmente, mas nós queríamos mostrar isto porque realmente faz parte do processo inicial e uma vez que a calibração fica feita, podemos utilizar esta mesma calibração para outras capturas, portanto não precisamos estar sempre a calibrar o sistema se ficou bem e se não houve movimentação nenhuma das câmaras, porque assim que há a movimentação de uma das câmaras fica a uma descalibração dessa câmara, é possível às vezes calibrar, recalibrar essa câmara, mas uh, não, não vai ser tão por fácil. Portanto, nós fazemos esta calibração desta maneira, vamos vendo os valores que vão aparecendo uh, ali numa janela cada câmara e os valores que tem, e vai-nos dando uh, a qualidade que vai resultar a calibração. Portanto, quanto mais uh, passagem por, pelo espaço por todos os lados melhor será a calibração porque fica um espaço com volume mais denso Desse, desse espaço, não, é? não ficam buracos, não ficam espaços onde pode não, não captar nenhuma das câmaras. Portanto, as câmaras estão todas alinhadas para um ponto central e umas vêm mais em cima, estão umas mais superiores, outras mais em baixo. Portanto, nós já vamos ali no... A gente vai aos 2000 e tal, 20 e tal, mil, demora um bocadinho, daí ser bom realmente a pessoa calibrar bem e depois, e depois uh, utilizar a calibração para a pessoa começar a ver qual é a zona onde estão menos, tem menos pontos. Alguém na é. lufada. Tem que clicar na câmera e depois fazer o lufada. Não sei como. Isso, estão vendo? Não está a ver nada. Oh ney, ney, está à frente da câmera. Por uma maneira que não. Não está a olhar o reflexo. Não, está dando, está dando. Pronto, temos que ter cuidado para não apanhar. Mas, com vendo aqui, eu estou passando e vão aparecendo mais traços. Portanto, eu, portanto, inicialmente era o tipo de resolução assim, mais de dois e cada vez que vai passando vai ficando só os traços. Agora as câmeras já estão em 17.000 há umas que só estão a 9 mil e tal Portanto, as câmeras que têm menos, é ali a, a 7 e a 8, a 7 vai ver o número da câmara, onde é que está à 7, acho que está aqui, então há câmeras que a pessoa tenta passar menos aí, tem que voltar e estar mais nessa zona. Ver se avança nos deliberações. Pronto. Pronto, isto é, digamos, é um sistema que parece complicado, mas eu estou tentando, tentar a entender porque realmente é. É relativamente simples, não é? A pessoa tem que aprender e aí praticar um pouco Ler as suas instruções quando vai fazer, se não se lembra E... Temos ali a 14 E, e tentar memorizar um pouco são os passos E então se a calibração já está feita Então é, é mais fácil ainda, não gosto de ver Qual é aí que estou mais... Ah, Põe aí para baixo daquela escala ali da 14 Para ver se está... Já temos ali umas 20 e tal mil, não? Ah, não. é só para ver aí. Isso. É 14, 13 e é 14, não é? E é 16. Agora é a que eu não é? E depois, também, uh, né, estamos a pensar que podemos utilizar objetos que vão para cima né, e saem fora da, da área, é uma chatice. Né? Na dança não acontece tanto, mas também, por exemplo, né, elevações. Por exemplo, quando é né, a lembrar da dantália, balé, né, tem a pessoa que levanta a bailarina, aí a, a bailarina já, já não está no rumo da captura, portanto. Tem esses aspectos por nós, depois tem a ver com cada género de dança. Portanto, nós viemos fazendo, já para falar, viemos fazendo muitas, bastantes capturas, para, quer para o meu projeto, para, para um ou dois projetos meus, quer mesmo para a tal biblioteca de dança, um o que eu apresentei, uh, digamos, falámos sobre a experiência, e que se começámos a desenvolver, portanto, para registar o máximo de, de dano, de géneros de dança, de pesquisa, de pessoas que estão interessadas em fazer pesquisa, Uh, com este sistema Aí também está já uns grupos a, a utilizar vão falar amanhã em painel o grupo NIT, do IAC que eles têm tem vários uh, projetos com utilização através do professor Garcia, José Garcia Há outros temas, mas digamos é que, hum, há sempre este mapeamento fazer. Eu acho que tenho lá já quase a chegar, só já está tudo Mil e tal, né? Eu acho que a gente pode terminar. Portanto. Então a mais ou menos uns 10 minutos a fazer isto. esta aqui, é? E é bom, estou eu estou a tentar fazer menos esforço, porque se a pessoa estiver aqui assim, assim, por exemplo, fica muito fica no braço. Portanto, convém a pessoa, né? Tentar junto ao chão também. Mas eu penso que agora já vai ficar com os tanques, é mantermos uma boa qualidade de validação Então vamos calcular agora. De, tem ali uma. um uh, pouco mais frágeis. também. tal tal compreensão então, então ponha a calcular pode pôr em ordem normal não é a visão normal sim agora já pode é só temos de fazer ali o o o, o chão por vezes fica assim um bocado ah, assim está melhor Vamos só fazer a história do chão. Portanto, agora está calculando... Uh, tem cinco passos, portanto, vai-nos dar depois ali o resultado. Neste caso... Ui, fica assim o um reflexo. Uh, neste caso, ali naquela, naquela janela ali. Aqui onde está mais claro, não se está vendo. É. Portanto, um no processo, estão a ver agora apareceram um já ali em cada câmara um mapeamento um espacial e vai mudar então, o resultado. Cá está, cada, cada câmara tem uma cor. Aqui aparece um bocadinho... reflexo demais, mas... assim... Portanto, tem um tutorial online, acessível e feito de download. Eu entretanto fiz a tradução dele português, deu um resultado excelente. A gente agora não é. Então vamos aplicar o resultado. tem ali uma uma janela para aplicar, dizer clique, apply result. Clica. e Então diz, diz que está excelente. Uh, ainda tem uma mais, que é o um excepcional, mas tem aqui, portanto, o One Arrow, que não tem, não tem quase erro. E ficou uma, uma calibração excelente. Aí nós aplicamos o isso Elas, entretanto, baixam aí a e mostrar aí as câmeras já dispostas. Portanto aqui estão a ver que assim já começa, já estão ficam as câmaras já dispostas no espaço 3D e agora só nos falta uh, colocar uh, a referência espacial em termos de o que é que é o XY, XYZ para dar o chão, porque senão a personagem não fica uh, bem, não fica, não fica bem uh, em termos de especialização. Então, a gente vai pôr aqui o, este triângulo, mais ou menos no centro do espaço. Outra... Não. não tem para um plano, é que parece assim. Ah, ora bem, vão ver que parece assim um pouco estranho. ground plane, também é ali uma um, clicamos aí, vai salvar a calibração com este portanto a calibração é este mapeamento mais esta uh, uh, definição do, do chão portanto o espaço horizontal e agora enfim, vamos, vamos ver agora ali aparece é, portanto <coughs> aqui Está ali exatamente como se fosse ali o centro do espaço, com e assim no chão. Está bom. Prontos. Esta parte então está uh, resolvida da calibração. Aqui estão a ver, portanto, o, ali no chão o triângulo. de... o personagem, vamos criar o personagem e vamos agora noutro layout, ali no create, ali tem create, em que então aparece aqui o personagem, e aqui é o espaço onde o personagem vai aparecer. Nós ali escolhemos um, um set ou seja, um, uma, um conjunto de marcadores, que pode ser mais, uh, mais complexo ou menos. Portanto, ter mais ou menos pontos conforme o, se nós vamos fazer. Vamos se... agora. Portanto, vamos agora então escolher aqui o, o, o sete e vamos escolher para neste caso para a dança clássica, antes de ir 49, e a gente vive outra vez não dos 49, então foi é interessante não. Então, escolhemos aqui um que tem 49 pontos. 49 pontos. que inclui também os movimentos dos dedos. E, do, e dos pés também tem mais. Uh, então, agora a Natália vai, vamos, já tem aqui a, a veste. Vamos agora... Não, mas temos que, tem que verificar isso tudo. Pronto, até o que dá mais trabalho é exatamente... Uh, o que dá mais trabalho é, é realmente portanto, a colocação dos pontos devidamente nas articulações. Este fato, neste caso, já tem de outra pessoa e nós agora vamos ajustar. Falta também aqui a... a conforme a pessoa, não é? o fato convém estar bem justo, há a possibilidade da pessoa fazer sem fato, porque se não está bem, a gente está Vamos já pôr aqui a cabeça. Deixa eu ver se esteja lá. Você não tem cabeça, plano, não? Não tem cabeça grande? Não. Vamos pôr aqui, de repente, três, roupas e São duas médias e uma mais lá. Chegámos a fazer com uma bebé de um ano e meio. Que então não dava para utilizar estes, estes tão grandes, mas há umas refletores mais pequenininhas que a gente vai ver também nos dedos. Então nós utilizámos esses. Utilizámos esses. Espera. Ela não, nesse caso, não dá bom Ainda para... do... não, não está. Okay. Ah, nesse caso, ela. Prontos, conseguimos uma adaptação, mas, mas tínhamos que fazer poucos, não é? E, e não encontrar uma coisa para colar como deve ser. Encontrámos umas tiras. Sim, sim, mas pronto, é, é, a gente percebeu que agora aquele adesivo para as que Cagarra mesmo. Esse é o ideal. Alguém se lembrou disso e então. Aquela, aquela fita adesiva que, para as feridas, eu não sei, que tem um nome, não sei como se chama. Esparadraco. É, Esparadraco. Uhum. Nós chamamos-lhe fita adesiva, uhum. apenas. Adesivo, adesivo mesmo. Portanto, é uma, só, encontrar uma solução e aí ter já a solução antes da criança estar, e não tentar resolver, mas, pronto, foi uma, uma experiência bem interessante, que não chegámos a, a conseguir fazer a captura, a, a fazer a personagem, porque a, a, não, não consegui estar quente, Está parada, você vai ver assim, está inquieta, então foi difícil. Mas vamos então pôr aqui, né, a conversada cabeça. Tem que ser bem aqui no topo da cabeça, externo portanto nós vamos sempre ali movimento ali um pouquinho só para a gente ver aqui há algum instante em princípio é sempre aqui externo aí temos as costas as costas não tem mais mas estão a ver aqui está lá seja really, que really braços. Tem, tem em algum lado aqui É tá mas é na primeira articulação. É lá no Mostra lá, eu preciso ver aqui. Porque aqui vai aumentar a lua, a lua fica aqui. Vamos tentar no meio. Vai acontecer durante isso. Um dado. Esse aqui está saltando. É, eu acho que é, é não, esse. Esse não. Esse é do dedinho. Esse é aqui. Não, o daí é esse aqui. Temos um aqui, ou oh, não, é? não Não começa agora a atividade. Oh, tá Vê lá melhor, a vez não tem ali no, no outro. Tem é que eu sei, então. Já fiz isto várias vezes, agora não sei se isto será bom aqui é assim, não. Então, tem ou não tem? Vou acompanhar. Você ajuda, não é? Atrapalha um pouco. Não, não vou lembrar. As mãos. Não, não é pode Não vai sair, não vai sair. Oh, já está destoando. E aí, agora tá. já está. Vamos a gente, gente passar aqui. Tem. Não, aqui é as mãos. Nós temos as mãos. Portanto, se a pessoa tem mesmo os dedos, você é magrinha, mas até os dedos não são assim muito magrinhos, não, não, é? não é? É. Aí é melhor que estou. Agora, havia umas uma mãos que já tinham um bolinho, não Estas são as grandes. Esta é larga. Não, não, não é grande. Ser é grande, mas minha mão não é grande. Sim, mas não precisa muito grande. mostrado. Think I think I think too Não tem que small, é Você tanta vez fez pelas mãos? Não. Ah, propósito, você não fez pelo fato? Ah, por, sim. A roupa, ela que é estilosa. Se tinha assim uma coisa aderente, eu pensei... Não é? é, a gente imaginou que por ser... Que eu vim de leve... É. Segunda-feira, achamos que poderia... Segurar bem, mas ainda está caindo muito. É, mas agora com a tal, como é que chama? Talvezinho? Talvez a drogada. Mesmo assim, acho que o fato... Agora, realmente eu acho que... Tem que eu achei que é um caso aqui dentro e lá. Só ter atenção para não coincidir. Deve ser bom ter aqui Agora isto aqui. Está aqui, tem mais Aqui é uh, no Cristo, os ilíacos. Os pretos lá à também Estão aqui. Estão a ver que é o mais demorado. São 49 pontos. Está apertado tá aqui? aqui embaixo? Não. não. não tá. Vamos lá ver aqui. aqui né? Sua o tá não que eu É que já estava. Né? Bem, é só estar aqui atrás. Também no mesmo alinhamento. Ah, é você que botou, não Não, já estava o limite tá? assim, né? é aqui é. da. É porque aqui é aqui? Tipo, é por dentro, isso? É por dentro. É, eu achei melhor assim, porque assim segurou mais o sapato. Ah, sim, você se achou? Então aqui agora é a frente. Aqui nos joelhos. Também, é. chega, deixa, aqui. deixa eu ficar Vamos por agora aqui os pés. Vira para lá. Tá para para lá frente. Ah, desculpa, desculpa. Tem Tem os olhos. aqui. Aqui na perna tem que ser nesse meio braço. Aqui no meio. para o ser o pequeno ou o grande ao o médio? O quê? O pé. O meu pé, esse está um pouquinho pequeno. esse, esse. Este aqui está diferente, não é? Não, todos os dois, eu estou dizendo. Pequenos? Esses sapatos estão um pouquinho pequenos. Pequenos? Não, estão muito, muito apertados. Agora, isto não é assim... Não é para Não, a gente é, não, tem que pôr isto bem. Eu... Isto não não é, é por dentro. Mas foi a Sim, mas tem que tirar e bem. Mas não interfere, não, é por importância. Interfere porque ela faz assim e sai. Esta coisa, você faz assim ah, vai e vai sair. Assim. Portanto, primeiro é a calça. Ah, eu botei a calça por cima Antes. porque o, o sapato ficou largo. Embora ele tenha ficado pequeno. Não, mas a gente ajusta-se bem. mas eu tem que saber como é que ajusta Põe o pé no chão. Para ficar tá Então, agora o que é pé primeiro vai, põe no chão. Vai esta parte de nós aqui, pelo menos, né? Pois é, Tá ah, bom. Tá bom assim? E aí, a gente está aqui. Então, tá Tá me tá? deputado? Não, não. Hum? Tá bom? Não, não, não. Tá... tá... Se ele não sair pela frente... Não sai, não. Não sai. Aqui põe, então, também no museu, no calcanhar aqui no segundo dedo e aqui no canudo agora vamos por aqui ao lado deste aqui baixo o pé Então, acho que estamos preparados. Deixa eu cá ver se... Agora... Espera não está faltando nada, de certeza. Está lá os 49, exatamente. Agora, vamos ver aqui o processo interessante. nem agora tira um bocadinho aí que dá para ver. Portanto, ela... Agora, está a imposição para os pés mais juntos, como está o personagem. Uh, aqui, ali vai uh, escolher o, o nome do, do, do personagem, põe o nome da Natália. Vamos por aqui mais perto para, para ver este processo que é bem interessante. Que então vai. Está o preview? Tem que estar o preview on. Temos então, pomos o preview on. E então o que acontece é que vai criar. Aproxima mais a imagem. Oh, aproxima mais o avatar. Estão a ver? Agora, fica bem direitinha, que é para não haver erro. A gente tem que ver só. Isso, o braço. Isso. Não está bem a mão. Não, estira assim. Às vezes, assim basta assim. Isso. Agora, clica. torta, ela não está no Não está bem, não. não. Não tem a ver está no centro. Tem, não tem a ver. Não, ela estava torta, sim. Não, está, ela não está... Não tem a ver ela estar torta. Tem a ver é, o ajustamento, realmente. Muita coisa. Vá, experimenta mover um pouquinho para fazer o reconhecimento. A banda para a frente. Isso. E para. Abre os braços, não é? Tem que estar sempre com os braços abertos. Os braços abertos, como a posição do boneco. E para. Isso. Agora ajusta os braços, as mãos. Vira o boneco. Vira aqui o boneco. Vira aqui o boneco de frente para se ver. As mãos estão mal. Agora, ele está a criar. Agora, cria aí já. Prontos, criou o personagem. A mão não ficou bem. Não está bem a mão, não ficou bem. Agora, vamos ali, apaga aquela ali. Apaga ali, se faz favor. Ali no clique, clica ali. Entra, entra. Vamos ali criar novamente o preview viu Vá de novo. Vamos ver se está bem. Aproxima. Não está bem a perna. Você já criou? Não. Então, tentar só criar. Isso. Ela está tentando mexer, tá? não mexer. Não está bem. Agora mexe um pouco. Mexe um pouco. Anda, passe para a frente. Passa para a frente. Isso. E para. Para, para. Vira o boneco. Se move um pouquinho, para trás, para trás. Se move um bocadinho, move-se um bocadinho e para, de novo, na mesma posição, já está cansado o sistema, sai do espaço, entra, sai do espaço e entra de novo, pronto, estas coisas é assim, às vezes depois vai logo, fica várias vezes e depois estamos à espera e não entra, e se coloca na posição, Que agora está dando mais. É, um, pouco, um passo Tenta-se ficar os, os dedos bem horizontal. Está assim, ó. É assim. Ó, está lá já. Vamos fazer tentar agora. Isso. Se move. Agora a pessoa move-se, vê se está tudo bem. Aproxima o avatar, se faz favor. É clicar ali no... Na, ali no Está sempre ajustando, se clicar ali na... Isso. Se a pessoa clicar ali, está sempre a ajustar. Eu penso que agora ficou. Certo? Mexe os dedos. Isso. tá bom. Está bom, eu acho que está bom. dá assim umas coisinhas, mas é, é, é normal. Ó, o interesse é que você está parada e... Mexe devagarinho. Então, temos esta situação que já está. Agora, você. Isso, sou eu. Prazer. Ah, você é assim. Eu sou que ela também no, but it's hers, it's hers, it's fine. Mm -hmm. I, mean, I could do something real for you, but it's not really, it's not this. But she's thing. coming or not? I do hope so. I lost her on the way. I left her messages, I don't have to use my phone. Mm -hmm. I, and I left a message to Sarah, I was waiting for her, and now, okay, I hope she comes with us. Well, yeah, I mean, we have another session yes. after with making Avatar in a different system, yes. and she, we can continue like with you pode can continue so oh, I hope she up. and tomorrow is there another session of, or another panel of conference yes that's the one you, you, you participate right uh, well, I have my best <laughs> Not, of course, but... well it's quite informal. nós podemos ter e dona entendo assim Do eu I mean I can read okay, understand a lot. I transcribed it all. Okay. Established lonely. I love to collaborate. Okay. <laughs> então, nós criamos esta personagem e é possível criar vários personagens. Portanto, é para criar mais personagens no mesmo espaço. Aí a pessoa esta pessoa vai sair, sai aquela personagem e nós apagamos, deixamos de visualizar. Aí vem outra pessoa fazemos ali de novo o name, fazemos a mesma coisa que fizemos e cria outra, outra, outra personagem. Portanto, podemos ter várias personagens... Uh, ali estamos um pouquinho... Essa é, é porque é. Que estava na frente. É porque, por exemplo, se a pessoa esconder, eu aí não, não, aparece a estar mão. Estaria... Ah, ele é estava à frente. Exato, portanto. Então, uh, portanto, para perceberem que é possível mais do que uma pessoa trabalhar ao mesmo tempo, né, fazer coisas. Então agora vamos passar à fase seguinte, que realmente é fazer os takes de capturar uh, o movimento. E é bastante simples. Nós mudamos então para outro layout. Este aqui era do, do criar o personagem. Aí nós podemos ver uh, a personagem uh, em, várias, em várias formas. Podemos aí nós quando estivermos a fazer o um take, podemos fazer um take. Portanto, esta, esta maneira de ver a personagem é, chama-se os segmentos. Portanto a, a pessoa fica em segmentos, não é? Ah, vamos ver aqui os segmentos. Melhor. As visualizações. Portanto aqui está como segmentos. Aqui não se, não se percebe muito bem, mas vamos pôr agora aí como avatar. Avatar. Portanto, selecionamos a pessoa aqui. Seleciona aqui a pessoa. A pessoa, neste caso, a personagem. Isso. E aqui aparece. Tá. Põe aqui os... o esqueleto. Não. Tira aqui os segmentos. Tira os segmentos. Portanto, temos Agora não aparecem os segmentos. Portanto, pode ser só se ver os pontos. Alô? Portanto, estamos só a ver os segmentos, os pontos. né? Os pontos são. São uh, capturados de movimento. Aí tem outra que nós não estamos a ver, que é o um esqueleto. Mas. Uh, então. Vamos ver. Tem que ver isso? Ah, a Natália. Aí vamos ver só como. Uh, agora vamos ver como Avatar. Avatar tem várias possibilidades, tanto de visualização Aí o avatar parece assim mais smooth, não é? Fica é assim. aqui, no caso, está assim. Então, não tira tira tira o, o amarelo. não não mas eu isso assim não, não põe os segmentos se não não viu o avatar se não tiver os segmentos tira é carrega aqui, clica aí na janela isso portanto aquilo é uma maneira de Caliberou aqui, vira, anda andasse um pouco à volta para se perceber. Isso. Tá, há qualquer coisa assim um pouco estranho. Está assim um bocadinho, parece que está duplicado. Mas eu acho que é, é porque está os segmentos e o esqueleto. Mas uh, não tem importância. Nós agora vamos fazer com os segmentos. Como é que prefere? Segmentos ou avatar? O anterior? Então vamos por segmentos. Está um pouco estranho uh, os ombros, mas é mesmo assim. É, põe os segmentos, apaga o avatar. Ah, os bones, bones. Experimentar ver os, os, os ossos. Os ossos, exatamente. gosta assim? Vamos fazer aqui fazer assim. <risos> Hã? Não, o outro é melhor, não? Ah, É, então os segmentos. Eu penso que esta é muito utilizada para análise biomecânica. De... Podemos ter assim estes dois? Deixa estar assim, então. Então, tem estas possibilidades que nós também podemos utilizar para fazer animações a partir deste aplicativo mesmo. Porque, como, né, como uh, normalmente acontece, é a pessoa faz a captura Aqui neste aplicativo, aí vai utilizar no outro. Aí vamos. You're going to do, Isabel. Yeah. Yeah. So. to fica assim, ó. Ele fica como se não tivesse. Fica assim no meio. We have another session afterwards, as I said, with making an ava making avatar. when yeah, you know, avatar it comes. That's a creative avatar in another system. system. And you can continue doing with him. you know? So you can have the. So I don't Yeah, because because yeah I makes, think, okay. also also you need to have But you can do it today or just tomorrow? Or or just tomorrow. Uh, Só so vamos continuar então agora para a captura, porque nós temos, não temos muito tempo já, já são quatro e meia, uh, e então vamos então iniciar uma captura em que nós vamos pronto, ver um pouco a, a Natália a mover-se e vamos ver também ali o personagem. Vou, vou tentar. Então, mover um pouquinho entre as duas coisas para se ver. Neste caso, vamos começar aqui a ver a personagem. Tenta agora pôr tudo, tirar estas coisas. Tirar isto, tirar isto. Há aqui, não é? Uh, como é que se diz? Shortcuts, pequenas coisas que facilitam, por exemplo, estar sempre com a personagem em vista ali, as lupas, para, para, se, para a personagem não estar muito fora, do, nem muito longe, nem, nem estar só a ver uma parte, ainda que a gente, a não ser que nós queiramos isso. Então, uh, vamos então, é só para fazer o play, estamos então, aqui na modo de, de fazer as, as, as carturas, e temos aqui só, aqui é só clicar ali para começar a gravar. Então nós vamos começar a gravar. Pode começar Natália. Então. Bem, aconteceu aqui qualquer coisa que eles não sabe, se a gente vai tomar e salvarmos a sessão. Portanto a sessão em princípio está a salvo. Aí vamos ali se qualquer coisa que aconteceu, não sabe. Thank you. vai ter que mudar. vai ter que mudar. Vou vir aqui. Porque é Não, só o novo não vai ser O Então, pronto. Houve aqui um, um precalço o aplicativo fechou. Então a começara lá que a frente é a frente agora, eu vi pra cá. Tá bom, deixa eu falar. Não, não por isso, ah, eu peguei porque assim é mais larga. alguns erros aproxima um bocadinho mais também assim com o seu corrato portanto estão a ver que nós podemos então aqui ter a possibilidade de movimentar o espaço ver de vários ângulos, perspectivas tentar aproximar e afastar ver assim ela mesmo de perto mais longe estão a ver aqui assim o espaço bem afastado, este, este plano também pode desaparecer e ver só a personagem tenta aproximar agora bem podemos tirar também aquele, aquela janela onde aparece o nome da, da fica aqui com muita cor muita luz isto aqui às vezes ajusta, outras vezes não ajusta tanto a, a luz E aparecem alguns erros, ou não? não, nem por isso. Pronto, a, a tendência para aparecer erros, pode parar agora um pouco? A tendência para aparecer erros é mais quando a pessoa vai para o chão, porque aí depois não é... Uh, que ver mais onde é aí? Sai um pouquinho. É? Tem que ver mais pode é sair. É. mais A Raimunda, Raimunda só Assim com o I Com o Portanto ah, é. é um salvo Um salvo balé com, Que ela está trabalhando E aproveitamos que estamos Qual a ideia Ney Ney Qual a ideia qual é a ideia? Agora... Ah, o som! Ah, está bem, está bem, desculpa. Então vá, vamos fazer com o som. Tem mais? Isso. Ok. Com música agora. Tira a janela aí, isso. Vamos ver, vamos ver aqui a luz. Agora sai um pouco, sai um pouco. Para, para E nós, aí nós, entretanto, vamos então terminar. Agora, a, vamos continuar com. Thank you. Soon. O que a pessoa faz a sessão, aí faz, repete... Dois de manhã parada. Aí, portanto, é essa a ideia de, de termos uma, uma, um vislumbre, não é? Do que é que é uma, uma sessão mock -up, não é? Com todos os processos de calibração, criação da personagem, pôr os pontos todos e fazer a, a captura. Aí, portanto, estes dados normalmente são utilizados noutros aplicativos. Mas nós também podemos fazer, não é, Utilizar este mundo virtual para fazer a animação com estas possibilidades, que é o que temos feito também aqui. Aí não fizemos a, a história com os traços do movimento. Possibilidades de visualização. Isso era interessante. Acho que ia fazer o sério. Hum? Mas, exemplo, é não, mas por exemplo, fazer agora, mostrar agora. Ah, Portanto, é possível fazer essas visualizações dos traços do movimento com rastro ah, com ou sem, sem a personagem no balé, no balé. portanto, podemos, não fizemos no take mas podemos fazer agora na visualização do take na gravação portanto, é basta selecionarmos aí podemos ter o personagem ou não isso, por exemplo, estão a ver aqui com o personagem, é próxima mais Aí, com o personagem, sem personagem, pode também tirar os pontos, inclusivamente. Tira os pontos, ao lado. Aí, foi tudo. Não, não, não, não. Tira os pontos, não sai tudo. Pode não ter pontos e ter... Noutra possibilidade. Aí. Não, aí, não é mesmo, no olho, no olho. No olho. Marker. Assign markers. Tira o Assign markers. Assign, em cima. Lá em cima. Tem que estar selecionado. Está selecionado. Está selecionado? Lá vai estar? é possível também não ver os pontos. Só menos ver as linhas. Já fizemos isso, não lembra? Portanto, há uma maneira de só se ver os pontos. Por exemplo, esta maneira também de ver assim os, o que é que está a ser visualizado... Uh, pelo pelas câmaras, portanto, ter um conjunto de possibilidade é interessante, não é? Até mesmo coreograficamente, de se ver. As câmaras estão acompanhando. Isso. É Exato. Portanto, ficamos aqui com uma ideia da. Várias possibilidades. pois é possível também mudar a cor do espaço, mudar a cor dos traços, portanto, as cores podem se mudar. Uh, é mais outra possibilidade, quer como a análise do movimento, quer como uma aplicação de fazer uma, uma animação, por exemplo. Exato, então, aquelas agora ali em vermelho, agora estão em vermelho, em amarelo. Que aí, no caso, aí está É, que tá refletindo, né? é isso. Natura, assim, por, por raiz, né? Os raios vermelhos estão refletindo dos pontos para as câmeras, aí ela consegue captar esse movimento do avatar, né? Todos os pontos que estão no meio, é os, então, não é os, os não raios tão. infravermelhos estão Não refletindo. é os que não estão funcionando? Não, as câmeras e estão, sim. estão refletindo. Pode. Aí todas as câmeras que estão refletindo estão tá, piscando, uhum. os raios infravermelhos. Aí você sabe quais câmeras que estão captando. E os raios verdes é de uma outra perspectiva que fica ajudado. O raio vermelho não, ele fica oscilando porque cada movimento ele vai pegando em pontos diferentes. Uh -huh. Tá bom. Um, eu, eu vamos ter que uh, finalizar esta sessão. Nós aqui vamos continuar a fazer ainda mais uma captura, uh, mas vou ter que vamos avançar daqui a um bocadinho para a, a criação de avatar para o mundo virtual do Second Life, uh, de maneira que eu agradeço imenso, agradeço a Natália especialmente. Vamos agora ainda fazer uh, uma captura com a Ellen. Huh? Oh. We are going to We are going to make it, uh, but uh, without uh, streaming. You're going to experience, and maybe you, because we need to move into another session it's like uh, but um maybe we continue like with this, with both things at the same time because avatar and showing other things while you are doing it you know because it's like going in ir to ela vai ela vai pôr os pontos Tanto vamos fazer outra pessoa uh, neste caso mas eu vou uh, neste caso, passar para a criação da avatar no mundo virtual, onde nós então vamos utilizar estes dados nesse, nesse outro aplicativo. Sabe como fazer isso? Lecture performance. Você vai explicar e ela vai fazer isso no meio do outro. Sim, nós fizemos, então é bem porque estou falando em inglês Portuguese so I can translate a little for but people that also watch on the stream right, okay. because we are streaming this. English? And, and so we did like how you do a session normally, like we did the calibration and then the creation of the avatar, the virtual character, how to put the points. So we went through all this and then she made the take, like the capture. So you can do now, but we are not going to explain, you know? People so I trust people that. can yeah. visualize while I'm actually yes, uh, talking about something else mm -hmm. yeah. and then when you maybe after because it takes it a while to put there so, and then uh, you, we, can, we can come back for, to record streaming. you. Okay. so first I try and you don't record No you, you put the points we don't need to record you put in the points that's what I mean. Ah, okay. Okay, when you're gonna dance, we're gonna, you're gonna record, capture, then we record. Ah, okay. <laughs> so we have uh, Ellen. What's your last uh, name? Winkler. Ellen Winkler. She's here from uh, Germany. Yes. Sure. And she's a uh, Bharatanatyam uh, performer, dancer, no? Dance, yeah. uh, and uh, she's going to also make a capture for us, for maybe for because we have this library of dance in Boca. so was really great that we con you contribute to that. It's uh we, we already had a session on that. People uh, explaining a little bit the experience people had doing this, you know. Mm -hmm. But it's to make a kind of a library of new dance genre, different dances uh, in, in, in 3D for research, for people to research, for you to use in some way, if you want, but to be available for other researchers. Then you have reference. Of course, you don't need to authorize. But that's the idea to make a collection of it's of being video dance, now it's 3D dance. Okay. So we're gonna come back uh, having a break because we already like uh, one and a half hours almost like here. And uh, I'm going to do a short. Uh, maybe actually I will move that. In Yeah, like in about 15 minutes, half an hour we come back then because it takes a little bit to put the points and um, and uh, we'll be back. So let's see. Yeah, so Indian dance sometimes not so much movement but also uh horses, ah, horses. Yeah, it's good. yeah it's good. So, let me see So let me see to stop.